Bora para análise sem spoilers do filme Pinóquio, agora a versão do Guilherme del Toro, né, que é, vai recontar aqui a história clássica do Pinóquio, né, que foi criada lá pelo Carlo Collodi. E que versão emocionante. Eu vou dizer para vocês que eu achei extremamente impactante. Bem mais sombria E bastante triste é, O filme ele tem acontecimentos aqui Algumas perdas contundentes né e é difícil a gente não ficar marcado quando a gente tá assistindo Eu fiquei extremamente impactada assim, Eu vou dizer para vocês que eu me lavei chorando Quando eu assisti esse filme É O filme ele trata de assuntos aqui muito delicados né Como a vida e a morte E como é difícil a gente lidar e assimilar tudo De acordo com esses acontecimentos né? É O filme fala muito sobre aceitação também Cada um entender a sua singularidade né Se valorizar e também saber respeitar e tal, a singularidade dos outros também É, aqui no canal a gente costuma falar muito Sobre esse assunto aqui em live, né De como é importante a gente aceitar as nossas Características e também aceitar as características Do outro, né, e fugir Um pouco daquela idealização do perfeito Eu vou dizer que eu achei essa versão aqui Do Guilherme doutor muito necessária Muito bem feita e realmente A gente vê aqui uma, uma Recriação aqui de uma história clássica Assim, de uma forma muito bem feita mesmo Muito emocionante. É, o um mix de sentimentos Que a gente tem ali pelo Pinó né? A gente tem desde raiva dele em alguns momentos, que ele é meio moleque Até aquele sentimento profundo de amor Porque a gente vê que aquele bonequinho de madeira Ele tá tentando entender o mundo, tentando entender as pessoas e os sentimentos é, E antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais a gente tem Discord, Instagram, Facebook Tem tudo que é rede social E os links estão aqui na descrição do vídeo E quero lembrar vocês também de e... dar like aqui nesse vídeo E avisar que vocês também podem ser membros Apoiadores aqui do Good Nerd Com isso tem acesso a benefícios exclusivos Aqui no canal E outra produção da Netflix que a gente recomenda pra complementar É Pinóquio por Guilherme Del Toro Cinema Feito à Mão E aqui nessa produção é um documentáriozinho ali Que ele explica como esse filme Pinóquio do Guilherme Del Toro foi feito O então, muito legal dessa produção é que a gente vê no detalhe aqui, a técnica de stop motion que é usada, que é aquela filmagem frame a frame e juntando tudo fica essa animação sensacional que a gente viu aqui nesse filme. Outra informação que a gente pegou nesse documentário sobre o filme e que me deixou, assim, absolutamente chocada é que esse filme durou 15 anos pra ser feito. É, o Guilherme Del Toro, ele tinha um projeto bem claro aqui na cabeça dele, que era fazer essa animação feita à mão mesmo, uma produção artesanal ali, manual, mas claro, aproveitando e fazendo uso de toda a tecnologia moderna de animação, né? E o resultado é realmente uma animação sensacional. E outro ponto que eu achei sensacional desse documentário é que ele comenta ali, o Guilherme Del Toro, que ele cria um filme muito natural, assim, com erros que acontecem na vida. Por exemplo, assim, tem uma cena que o Carlo, que é o menino, ele vai fechar a porta, só que a porta não fecha, ela acaba abrindo de novo e ele tem que voltar mais uma vez pra ela fechar realmente a porta. Então, esse tipo de errinho, como tentar alcançar um objeto e não conseguir de primeira, ter que se esforçar um pouco mais, coisas naturais do dia a dia ele quis incorporar aqui nessa versão do Pinocchio. E essa naturalidade a gente vê nos pequenos aspectos aqui da animação né? Seja ali na animação dos olhos Às vezes a gente tem um personagem pensando E a gente vê o olho indo de um lado pro outro né? É algo que realmente dá um realismo maior a animação E ao assistir esse filme Pinóquio do Guilherme Doutor A gente já vê que é absolutamente genial Mas quando a gente vê toda a técnica por trás assim, Realmente é de ficar muito encantado Por exemplo, o Pinóquio Nesse filme ele é assimétrico Porque o Gepeto na hora que ele tá esculpindo ali O Pinóquio ele tá bêbado Então ele começa caprichando, mas daqui a pouco ele começa a finalizar Finalizar meio rápido, assim, de qualquer jeito Pra finalizar logo, então simplesmente Assim, esses detalhes eu acho brilhantes Bom, e a classificação indicativa desse filme Aqui é de 12 anos, né? E eu vou dizer pra vocês né Que a Netflix deu uma adentro aqui nesse filme É um filme que ele é muito emocionante Ele nos toca em vários momentos aqui Por mensagens fortes que o filme tem E pela qualidade da animação e da história Que aqui é, é contada, né? E esse filme é realmente É uma indicação muito boa aqui, porque ele tem Toda essa pegada de uma mensagem bonita Pra gente assistir, principalmente nessa época de fim de ano Então a nossa nota final pro filme é